Ah, boa tarde amigos, sou Maurício Malcoca Hoje vou fazer um vidinho aqui, uma demonstração que das variônicas, É a vara telescópica e a, e a número 2, as amarelinhas E também uma demonstração do pêndulo Nosso amigo Edson aqui que vai gravar Vamos aqui cá aqui Ver se vai dar pra pegar aí a corrente inteira Vamos ter que desamarrar aqui que me deu um nó aqui. Isso aqui é um pêndulo. Para não pegar inteiro a corrente. Aqui a corrente ó, tem 60 centímetros. Ela inteira. E aqui o pêndulo ele tem. É ele inteiro que tem 8 centímetros de comprimento o pêndulo. Você pode usar. Tem que pegar. Você pode usar ele por exemplo aqui ó você pode pendurar ele aqui no dedo e andar com ele aqui vou andar para vocês verem que aqui eu posso andar com ele aqui ó. a hora enquanto ele estiver reto ele tá reto a hora que ele acha alguma coisa ele roda então agora nós vamos fazer aqui ó esse é o pêndulo você pode encurtar ele aqui e trabalhar com ele em cima da mesa e esse é um que nós lançamos agora, no fim de dezembro agora vamos às varione aqui essa que eu estou pegando agora é a número 2 essas são a número 2 ela é toda amarelinha, toda latão, toda metal a carro chefe nossa que são as horas iluminadas aí o pessoal que tiver interesse a descrição vai estar embaixo do vídeo então aqui ó por exemplo você pode usar já é, ouro usar diamante nas câmeras embaixo dela são tudo de rosca, são muito bem feito. e agora nós vamos aqui a, a telescópica Vou deixar pendurado aqui essas aqui são as telescópicas E essas só então você levanta a antena, encorre, fecha ela, e é essa daqui é prática para carregar que você carrega dentro do bolso, tem as tampas, essa aqui é a tampa de cima da antena, você coloca a tampa, tampa a antena, a antena fica toda tampada. E essa outra parte aqui é a parte onde você pode colocar diamante colocar ouro, que é a parte da câmera. Opa, caiu aqui embaixo. Aqui você coloca ouro, coloca diamante, que é a parte de baixo. E você coloca o tampão em rosca. As duas tem câmera, você coloca os dois lados. E elas fechadas assim, ó elas ficam dois tubos. Dois tubos fechados. Esses dois tubos você pode carregar, por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês ver. Coloca dentro do bolso e carrega dentro do bolso. Então é muito prática para carregar. E o pessoal que tiver interesse aí, a descrição tá aí embaixo do vídeo. É só entrar aí em contato e até o vídeo da frente aí que esse é um vídeo de entrada, nós vamos ter outro vídeo. Até o próximo vídeo aí. Ah, boa tarde, Sou Maurício Mococa Hoje nós estamos arrancando umas pedras aqui na Serra do Café De vez em quando nós vem para cá tirar umas geminhas, umas coisinhas E o nosso amigo Edson aqui que está martelando aí, ó Então, vamos com as pedras aqui mais que mais, mais certo aqui, ó É o quarto rosa não? Nós estamos tentando chegar numa pedra aqui embaixo. Não tá muito fácil não, mas o martelete aqui é, é bom. Aí, ó, vai arrancando um pedaço aqui. Aí. Cuidado com a mão, se corta mais que. Vê se mais chega, não chega em algumas pedras boas aí para baixo, né? É, essa ela tá saindo pedrinha mais... Meia é fraca ainda. É, tem uma pedra boa aqui. É, mas não sei não. Esse cara, o rosto dela aí tá, tá difícil, hein? Cata resbalando. Tá resbalando é de essa aqui pra lá. Vai... Ah, vai chegar nela sim não apruma mais ele agora não aqui aqui ó deixei mais apumado um pouco aí para nós abaixar ela lá embaixo aí eu acho que saiu uma coisa bom aqui viu ah, saiu uma cabeça boa aqui ó uma cabecinha aqui bonita hein? tem que tomar cuidado até com o zóio, porque no também é coisa à toa eu preciso mandar bater uns ponteiros para temperar Bom, rapaz, deu alguma coisa boa no fundo dela aí, começou a aparecer aí, né? Uhum. Olha, É, hoje nós estamos com duas, né? Se for ver, bem, uma aqui é bonita. Essa aqui não é uma pedra feia, não. Olha, mas tem uns aqui que parecem caco de vidro, né? Uhum. Olha aqui. Olha. É parece sendo um caco de vidro, né? E aí? Vamos ver. Parece vidro, hein? Tão branco que é. Meu. Já tem um trânsito de carro, hein? Só tem pedra bonita, hein? <risos> aí. <risos> ah? aí, branquinho E <risos> vai ter um pedração hein? <risos> Pode ir agora sem um campo. Rapaz. Vamos passar pra fora. Ó, essa é uma bonita aqui no meio dela. Olha aí. aí. Mais um grandão, né? Ó, aí, olha aí. Aqui é dia de do domingo, nós descansamos carrega pedra, né? Vamos caçar umas pedras arrancadas por aqui. Vamos ver se nós achamos alguma coisa bonita aqui. Aqui, ó. Parece ser um pedacinho de vidro, ó. Parece que é um diamante Está aqui no meio ali. Olha aqui. Oi. Oi. Oi. Branca, branca, branca. Hum. Cartando pimenta. Hã? Cartando pimenta. Tem também? Ah, é. É. É. É. olha como é que tá, branca. agora eu vou achar o, o detalhe as... aqui já Aham, e aqui, tá aqui é que vai sair aqui também, então, tá mas essa aí você bater, ela vai estourar e onde você está batendo, ela estoura 0 0 0 0 Vem, vem pro outro lado Rapaz, já tá de... Ó, desbeiçado, hein, rapaz ver se tem é alguma coisa Ó, tem uma pedra boa aqui na cabeceira dela hein? Ó Tem outro no fundo, ó Da já bate ela aqui assim ó. vai é bate ela aqui ó. Aqui né? não, aqui arrancando essas aqui sem quebrar. Ela vai ter que mudar o jeito aí. Baixa mais, ponteiro pra cá do meu lado. Quebrando, quebrando. Aqui é unido, oh, um. aqui. Não vai quebrar, Não, peraí. Olha ela aqui, ó. Olha o veio dela aqui, ó. Hum, pode bater aqui que vai. Pode bater até que ela pula. Deixa eu deitar, mano. Aí. Aí. Ela tá quase pro braço danada. Deixa eu deixar essa daqui, ó. É. Ela tá, ela tá quase pulando, não? É aí mesmo quebra essa cabeça aí, matou na mão, né? Hum? Oi mesmo. Lá vai, ela vai dando outra aí, ó. Não, pode pular aquela via Ela tá quase pulando mesmo. Ué, ela já tá indo, quase sozinho. é ó oh, essa aqui é boa essa aqui é legal vai essa, é legal, não. essa é boa não é boa essa é uma gema bem bonita Quebra essa aqui, ó. É mais fácil entrar nessa. Ah, mano. Já vai ruim ruim, rapaz. Já tá quase para dar um Ah, estou louco, E ó, pega a cá agora. Não, arranca essa pipete dela. Ufa, uh, tá estourando de bosta. Ainda quer estourar de vida. Até a marreta, né? Que é estoura coisa que não quer hein marreta, bate aí de topo aí ó se ela estourar onde você vai ela já vai estourar lá onde nós queremos também Se é quiser catar umas pedras bonitinhas só vir no lugar desse né assim. aí ó pedra bonitinha né? parecendo vidro rapaz essa pedra meio meio alaranjada aqui eu tô achando que é dá uma morganita foi aqui ó uhum pulou. essa aqui eu vou te falar pra você, viu, que ela tá bem no lugar pra uma morganita, viu. Oi, coisa incrível, é lá, rapaz. Ué. Se uma morganita, tá uma morganita boa aqui nesse meio, hein. Uhum. Ó, quase leidoso. É, não vai chegar nessa pedra. Não, essa aqui. Olha o que você tem. Tá A porrada aqui assim, ela aqui, ó. Ela vai arrebentar aí. Deita mais um pouco o pãozinho. Ela vem mais para cima. Agora você vai. Ser qualquer. Uhum. Estou olhando aqui, ó. Ah, mas ela parecia melhor, hein, rapaz? Hum? Parecia que era bem melhor, né? Mas estava bonito. Ela estrondou, ela estrondou né? mas ela tá com uma camada boa rapaz, essa pedra precisa fazer um teste dela ai deixa não deixa quieta essa aí aqui ó que tá aí essa aí não adianta essa aí não tem nada né? Bom, só só para tirar ela já para limpar mesmo por cima está ficando meio longo. Hum. E ó, olha aqui nessa cabeça. Agora é aquele lugar que você queria Não, não, não. É aí nessa cabeça. Aí. Hum. É. É, arrebentou a cabecinha dela, ó. Ah, saiu o um pedaço dela, ó. Olha que pedra bonita, cara. Ó. linda lindo, E ó, essas cabeças aí. Aí tem umas pedras bonitas aí. Se sair algum pedaço, sair alguma coisa boa. Olha o pedacinho que azul aí. Bonito, né? Aí, branco, branco. Branco, branco. É um pedaço bonito aqui. é o mesmo, hein, rapaz? é uma gema bonita viu? Esse outro não. Esse aqui tá bom. aí vai sair alguma coisa boa aí, Ó. Oh. Hum. Mas nem saiu. Olha aí. Olha. Rapaz, olha outra. Olha que essa aí é alguma coisa boa. Olha, dois pedacinhos pequenos. lindo, né? Olha, outro, outro. Olha, muito bonito, hein? assim desse aqui dá pra fazer uma geminha dá pra tirar alguma coisa dele não bom nós vamos encerrar esse vídeo porque ele tá ficando muito longo Oi, rapaz hum. olha que coisinha depois tá pensando em um diamante daquidado na ponta Ó <risos> <Hã? risos> as pedras bonitas demais né rapaz Oi. Aí vai sair uma boa aí. Ó. Aí, ó. Aí que pedrinha, ó. Olha os cavaquinhos que ficou aqui, rapaz. Coisa bonita. Aí? não né? não pode jogar fora, não. oi a pedra está boa, hein? Olha que pedra bonita que saiu. Oi. Bom, nós vamos encerrar o vídeo. Encerra ai ai ai Já tá ficando com mais de 20 minutos. Vou dar uma mostrada aqui na paisagem. aqui Coca tá bem lá pro fundão lá. E aqui é um cana para tudo pelo lado. seu olhar, dá uma paisagem bonita aqui fora. Pessoal, quem tiver interesse aí das variônicas, se inscrever no canal. A descrição tá embaixo do vídeo. E até o próximo vídeo.